que me trouxe a esse curso foi, além de acompanhar os meus amigos que vieram fazer o curso, poder me soltar mais, deixar liberar aquilo que vem do interior. Eu digo o curso Construindo o Seu Cláudio para todas as pessoas que queiram melhorar a parte da comunicação e, e aprender coisas novas brincando, se divertindo. vem venha, venha para cá que você vai se divertir muito. E com certeza vai acabar se soldando. Para mim, me transformar num palhaço, meu maior desafio foi que eu gosto de fazer as coisas mais no estilo Lord E, portanto, ser um palhaço é mais pastelão. Não era muito a minha. E, às vezes, eu ainda me pego travado. Mas é justamente para quebrar essas travas que eu estou aqui. Ser palhaço é uma forma muito alegre e divertida de tocar na tua vida no dia a dia. Isso te lembra que tu pode ser palhaço, seja, tu pode ser criança, que pode ser divertido, a qualquer momento. Naquele dia eu vi, entre a terra e a luz. o Pedro. Toma! Ele mirou uma linda festal que vinha. Disparou a flecha com seu mar. Com tanto amor. Capaz de apaixonar -se. Já que eu estava, eu reparei onde caiu a seta, em uma pequena flor, ou trolla branca, que as feridas do amor tornaram roxa. E as moças chamaram-na de amor perfeito. Busque-me uma planta dessas. Amor perfeito? Amor perfeito? Sim, cara, o que é isso aí, cara? Está lotado o teatro aqui, cara. Olha a roupa que tu traz. Que criança que <risos> you <laughs>